Here it comes! BOOM Chakalaka. Galera, esse vídeo aqui ele é totalmente aleatório, o vídeo de hoje. Primeiro porque cada número que vocês virem na tela de cada time vai ter uma interpretação diferente. Antes de tudo, o que é um plus minus? Vocês sabem o que é um plus minus? Na tradução literal, mais menos. Na NBA, é a diferença de pontos enquanto um jogador está dentro da quadra. Exemplo: Digamos que LeBron James jogue 30 minutos, e nesses 30 minutos que ele está em quadra, os Lakers vençam por 87 a 75. O plus-minus de LeBron James é a diferença, 12 pontos. Pouco importa como foram os outros minutos que ele não jogou. Os Lakers podem ter perdido o jogo por 124 a 93, não importa. Enquanto LeBron James esteve em quadra, o time venceu por 12 pontos, plus-minus de mais 12. E aí que eu tive a ideia desse vídeo: o jogador com o maior e o jogador com o menor plus minus somando todos os jogos da temporada 2019-2020. Mas por que, que eu falei que cada número que vocês vão ver na tela pode ter uma interpretação diferente? Tentando ser um pouco sucinto. Num time bom, quanto mais jogo, mais minutos, maior o plus-minus. Por quê? Porque o time está vencendo. Então, nesses times bons, normalmente, o jogador com o maior plus-minus é um jogador bom, que jogou muitos minutos. Mas e o time ruim? Como é que fica? Bom, esse time ruim ele sofre mais pontos do que faz. Ou seja, o pior plus-minus vai ser, de certa forma, do jogador que joga mais minutos que normalmente vai ser um jogador bom e o melhor plus-minus desse time ruim vai ser de um jogador que jogou menos minutos, porque quanto mais minutos enquadra, pior o plus-minus. Deu pra entender, né? Fiquem livres para interpretarem como quiser, aí vai a lista de todos os times em ordem alfabética do maior e do menor plus-minus na temporada 2019-2020. Atlanta Hawks no Atlanta Hawks, o melhor plus-minus é do nosso querido Charlie Brown Jr. Mais 28, ele jogou apenas 10 jogos e 40 minutos no total, o pior é do Deandre Hunter, que em 32 minutos por jogo, em 63 jogos, teve menos 261 somados. Boston Celtics, melhor plus-minus, Jason Tatum, mais 501, é o terceiro maior da liga, empatado com o Chris Middleton. O pior, Carson Edwards com menos 47, são apenas 4 jogadores com um total negativo no Boston Celtics. O Brooklyn Nets tem 9 jogadores com positivo e 15 com negativos. O melhor é o Joe Harris com mais 85, o pior é o Wilson Chandler com menos 120. O Charlotte Hornets tem apenas 2 jogadores positivos, um deles, o Michael Kidd Gilchrist com mais 22 em apenas 12 jogos antes de ir para o Dallas Mavericks. Os piores, Terry Rozier e Miles Bridges, menos 397. Os dois estão empatados com o Collin Sexton como os piores da temporada inteira da NBA. Chicago Bulls, surpreendentemente, tem quatro jogadores positivos. O melhor, Shaquille Harrison, com mais 61 em 43 jogos. Uma surpresa. O pior, Therese Young, menos 209 em 64 jogos. Cleveland Cavaliers, o melhor, Ante Jijic, mais 14 em 22 jogos. O pior, que nem eu falei, Colin Sexton menos 397, empatado com o Terry Rozier e o Miles Bridges. Dallas Mavericks, o melhor, Tim Hardaway Jr., mais 290, o Don't It é apenas o quarto, com 253. O pior, Trey Burke, menos 13, ele só jogou os 8 jogos da bolha. Denver Nuggets, o melhor: Nikola Jokic por ponto, mais 255. Will Barton tem 244, Jamal Murray 242. O pior: Torrey Craig, menos 174, disparado e surpreendente para quem tá num time bom e jogou 58 jogos, a maioria como titular. Detroit Pistons, o melhor: Christian Wood, mais 68, em 62 jogos, estava muito bem quando a temporada foi interrompida. O pior: Secou Dom Boia, menos 178. Golden State Warriors só tem um jogador positivo, Michael Mulder, mais 23 em 7 jogos. O pior, Eric Pascal, menos 374, o quinto pior da NBA inteira. Houston Rockets, James Harden, mais 285, que novidade. 99 à frente do segundo colocado, Ben McLemore. O pior, Chris Clemons, menos 62, ele só jogou Garbage Time. Indiana Pacers, Domantas Sabones, mais 163, ele foi um All-Star. O pior, Edmond Sumner, menos 28 em 31 jogos, apenas quatro jogadores negativos nos Pacers. Los Angeles Clippers, nenhuma surpresa, Kawhi Leonard, mais 478, quase 200 à frente do segundo colocado Patrick Beverley, e o quinto melhor da NBA inteira, pior, Joe Noah menos 19 em 5 jogos. Los Angeles Lakers, LeBron James, mais 441, quase também 200 à frente do segundo, que é o Danny Green, e é o sétimo melhor da NBA inteira. O pior, J.R. Smith, menos 35 em seis jogos, todos na bolha. Memphis Grizzlies, líder disparado e surpreendente porque jogou 60 jogos, de Anthony Melton, mais 118. O pior, J. Crowder, menos 123 antes de ser trocado para o Miami Heat. O curioso é que o John Morant é negativo, menos 17. Miami Heat. Décimo primeiro, melhor da NBA inteira, Duncan Robinson, mais 351 em 73 jogos, o pior é o gabonês, Chris Silva, menos 54. Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, mais 682, é o melhor da liga inteira, o Bucks tem o segundo que é o Brook Lopes, o terceiro que é o Chris Middleton, o sexto Wesley Matthews, o oitavo Eric Bledsoe, o nono Dante Di Vincenzo, o pior do time é o DJ Wilson, com menos 47. Minnesota Timberwolves, o melhor, Jake Lehman, é um dos quatro positivos, ele tem mais 22. O pior, Keita Bates-Diop, menos 165 em 37 jogos antes de ser trocado para os Nuggets. New Orleans Pelicans, apenas 3 positivos, uma surpresa, Derek Favors, mais 115 é o líder, os outros dois são Zion Williamson e Drew Holiday. O pior, Josh Hart, menos 114 em 65 jogos. No New York Knicks temos o menos pior, porque todo mundo é negativo. O Ignas Brasdeskis tem menos 12 em apenas 9 jogos, passou muito tempo na d League, de onde tirei essa foto, e é o menos pior. O pior é o RJ Barrett com menos 325, sétimo pior da NBA inteira. OKC tem 9 positivos e 9 negativos. O melhor, Chris Paul, mais 331. O pior, Terence Ferguson, menos 144 em 56 jogos. Depois ele acabou perdendo a titularidade o Lugens Dort. Orlando Magic, melhor, DJ Augustin, mais 76 em 57 jogos. Pior, pior, Cambridge, menos 130. O curioso é que o Eric Fournier foi péssimo, foi o segundo pior do time com menos 82. Philadelphia 76ers, Joel Embiid é o melhor, mais 163. O pior é o Norvel Pell com menos 74, realmente eu não recomendo tirar o pivô titular e pôr reserva. Phoenix Suns, Ricky Rubio, o melhor, mais 148. Os piores, Tyler Johnson e Ty Jerome com menos 101, ambos em 31 jogos. Portland Trailblazers, uma surpresa pelo menos para mim, Hassan Whiteside, o melhor, mais 114, 30 acima do Damian Lillard. O pior, Anthony Simons, menos 246. Em 70 jogos, surpreendentemente ruim também pra mim. Sacramento Kings, Jabari Parker e o melhor, mais 39 em apenas 6 jogos. O pior, Harry Giles III, menos 129 em 46 jogos. No San Antonio Spurs, Perry Mills ao melhor, o experientíssimo Perry Mills com mais 136. O pior é Bryn Forbes com menos 217. Os piores 4 foram ele, Lamarcus Aldridge, DeMar DeRozan e The Murray bizarro. Toronto Raptors, melhor, Pascal Siakam, disparado, 399, mais de 100 à frente dos demais titulares, décimo melhor da NBA inteira. E o Chavarri Pons ficou com zero, é o único time que não tem nenhum jogador negativo. O Ponts ele teve zero em 4 jogos e apenas 10 minutos. Utah Jazz, Rudy Gobert, mais 293, é o melhor, Ed Davis com menos 108 em 28 jogos é o pior. Washington Wizards, para finalizar, o melhor é o Chris Kyotsa, com mais 49. Ele jogou apenas 10 jogos antes de saírem na bolha, ele estava no Brooklyn Nets. O pior, Rui Hashimura, com menos 253 do japonês. É isso, né? Vocês viram, cada time tem uma interpretação diferente. Tem coisas óbvias, como o James Harden ter o maior plus-minus do Houston Rockets, algo que todo mundo esperava, mas tem algumas surpresas, como o Derrick Favors ter o melhor plus-minus do New Orleans Pelicans, mesmo sendo titular e mesmo jogando muitos minutos. O time realmente ficava pior quando o Derrick Favors saía de quadra. Valeu, então, quem assistiu esse vídeo, completamente aleatório aqui no Boon Calaca. Quem não segue o Instagram do Boon Calaca, Buncha Caland! Quem não segue a Twitch do Calaca, onde eu faço as lives, Bunxaca Live? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.